O oh, Ev, mas não é nem um carro pintado de preto, né? Ele simplesmente não recebeu pintura em todo o chassi, não é isso? É isso mesmo, Ju. É, como outros carros, né? É, ele não recebeu... Ele, ele tá na fibra, né? Na, na, fibra, na, na fibra de carbono, que é na cor preta. Então, meio que dá esse, esse aspecto nele. Então, é um acabamento cru, né? Como o Toto Wolff disse ontem. É um acabamento cru, sem nada ali para para tentar ganhar algumas gramas, né, para tentar ali manter o carro mais leve, porque todo mundo a Ana lembrou bem? Todo mundo brigou com a balança em 2022. Né, absolutamente todo mundo quem mais se aproximou do peso mínimo que é, é de 798 quilos lembrando né que ele que na mudança de, de regulamento da de 2021 para 2022 dentro do conceito do efeito solo o o carro pulou de 752 para 798 é muita coisa né um peso grande aí para você perder para você trabalhar é, dentro desses carros e só a Alfa Romeo na verdade que tem um trabalho de assoalho muito diferente muito mais leve é que conseguiu se aproximar desse desse valor nem mesmo a Red Bull que tinha o carro, o melhor carro do grid, o carro mais veloz, ficou perto desse, dessa marca. Ela conseguiu no final do ano aí é, diminuir alguns quilos e ainda ficou entre 5 e 7 quilos a mais do que isso. Tá? é muita coisa, né? Ah, e no caso da, da, desse ano, todo mundo está tentando fazer o mesmo, né? Se a gente for olhar os carros de ba com bastante é, com uma lupa, você vai ver que tem muitos, muitos é, muitas partes dos carros que estão. É, no, no, no, é, na fibra mesmo, e é o caso da, da Mercedes aí, por exemplo <risos> opa, perdão, gente então, por exemplo, é só o preto aí é só o bico ali, né a extensão que vai até a parte a parte traseira ali, onde tem o um, um, um ralo, não sei né, todo esse, esse pedaço que é preto mesmo é pintura, o resto, gente é só fibra de carbono tentando ganhar é, per, tentando perder peso para ganhar desempenho, né? Então, assim, é uma coisa que, que vem do regulamento e que as equipes entendem é, de tudo. E no caso da Mercedes, caiu, é, calhou, né? De ficar, <risos> ela já teve essa pintura antes, então calhou de você unir essa, essa pintura que diz o Toto é Wolff é o DNA da, da Mercedes, né? Virou o DNA da Mercedes depois de 2020 e agora vem bem, bem a calhar aí nesse novo regulamento, né? Eu curti toda a pré-temporada da MotoGP, todo mundo aparece com essa, a, as motos em fibra de carbono. E todo mundo sempre fala: nossa, eles podiam correr desse jeito, porque fica tão bonito. Então a, a Mercedes também está realizando um sonho de todo mundo que acompanha a MotoGP e queria ver a, os protótipos desse jeito. Mas a gente está falando. A MotoGP engana, né? Essas, engana, eles né? Vai ele, eles... enganar, né? É, a pessoa eles que está não mostram. Né? Né? É, mostram é. e depois. Não você mostra. quer ver as coisas, danadas. Danados. Mas. A gente tá falando da pintura e, coitadinha, de repente a tinta parece que virou vilã, né? Então eu trouxe os números aqui pra dar a ideia, tá, tem até uma matéria que tá lá no Grande Prêmio pra, pra, pessoa, pra, pra vocês verem todos os detalhes, mas assim, a pintura é uma parte muito pequena desses 798 quilos do carro, né? É de um quilo e meio a 3 quilos, ou seja, ela representa só 0,3% do peso do carro. Então eles estão trabalhando no absoluto detalhe pra tentar perder peso, né? É, acho que é aquele, aquele negocinho assim, sabe? Você fez aquele esforço desgraçado pra perder peso e, de repente, a sua calça continua não fechando. Então, você tá tentando cortar até na alface. É isso que eles estão tentando fazer. Vamos ver se vai funcionar. Mas, olha essa pintura, não pintura aí, é também um reencontro com a história da Mercedes, né? Porque tem aquele... A, a tradição lá da flecha de prata, que surgiu com um arranhãozinho na pintura e tal. Então tem uma, um reencontro com a tradição também, né? Tem, eu acho que eles também buscam reencontrar os anos tão competitivos que eles tiveram com a pintura preta, né? Eu acho que esse é o principal objetivo, a gente sempre lembra aqui como o Toto Wolff disse que colocaria o carro do ano passado, que era a prata, em frente à fábrica, para eles não fazerem algo igual e realmente o carro já parte <risos> bem diferente do que foi no ano passado. É, mas isso tem muito dentro do Hamilton também, de como ele levou essa nova ideia, né, de vestir a Mercedes de preto, é, e realmente foi marcante, assim, nessa história justamente pela presença do Hamilton é, e eu espero que 2020. 23, a gente veja realmente a Mercedes dar um passo à frente. Porque eu acho que, por mais que a temporada tenha sido muito interessante pela forma como a Red Bull acertou no regulamento, como a Ferrari ali tinha o carro, mas em certo momento ficou para trás, eu acho que falta a Mercedes ser uma das grandes postulantes. Porque a gente se acostumou nos últimos anos a ver a Mercedes assim, eu acho que todo mundo espera essa reação da Mercedes e realmente como ela vai, se vai, aliás se colocar como postulante mas realmente eu acho que eles buscam reencontrar também os anos vitoriosos que eles tiveram, Gil